Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago um vídeo rapidinho aqui para vocês, um anúncio, né, depois de alguns rumores, aí o um anúncio do Mortal Kombat 11, o, o Combat Pack 2, que tem alguns personagens jogáveis, tá? O Rain, Milena e o John Rambo, mais um herói aí da década de 80, a gente já teve o Robocop e o T-800, né, que é o Exterminador do Futuro, e agora a gente tem o John Rambo, cara, eu tô muito ansioso porque esse é um dos filmes favoritos da minha infância. Beleza? Confiram aí o trailer. É, esse, essa DLC estará disponível a partir do dia 17 de novembro. E terá melhorias para Playstation 5 e Xbox Series X. Beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Valeu e fui! I'm your worst nightmare.